Eu sou muito ruim em tomar decisões de coisas que são melhores do mundo, então eu escolhi cinco. E não está em ordem de preferência, porque eu não consigo definir qual um deles foi o que eu mais gostei. O primeiro deles foi Eu Estou Pensando em Acabar Com Tudo. Esse aqui é um livro que é mais voltado pro terror e é muito mais terror psicológico, já que você... Não sabe muito bem o que está acontecendo e Enfim, tem um vídeo aqui no canal só falando sobre isso E realmente é um livro muito legal E eu acho que ele foi um dos meus favoritos Justamente por ele ser muito completo Ele tem a sua própria história Ele ao mesmo tempo que tem a sua própria história Ele tem uma outra história paralela Que quando você termina de ler você entende o que está acontecendo E ao mesmo tempo ele consegue entregar todo a, toda a proposta que ele tinha desde o começo Um outro livro que também é nessa vibe de livro de terror barra suspense, enfim sem definir o que que é. Foi O Jantar Secreto que eu comecei a ler no finalzinho do ano passado e terminei de ler em janeiro desse ano. Eu tava em dúvida se eu colocava esse livro ou o livro Suicidas que também é do Rafael mas acabou que eu escolhi esse livro justamente por ter sido o primeiro e por ter sido o que até agora, é o que eu mais gostei. Eu achei esse livro muito completo também, muito incrível, muito surpreendente e parece que tem 15 livros dentro desse livro. Então assim, durante 2017 eu já li quatro livros do Rafael Montes, o Jantar Secreto, li o Vilarejo, depois eu li Suicidas e o mais recente que eu li agora foi o Criaturas e Criadores, que ele tem o melhor conto de do livro, porque são um livro que tem quatro contos, de quatro autores nacionais. Ainda pra vibe de ficção científica, também no comecinho do ano tivemos o Crave a Marca, que é o novo livro da Veronica Roth. Esse livro é um caso de amor e ódio. Ou você ama esse livro ou você odeia, porque ele é confuso, ele é meio louco, tem aquela especulação lá de racismo da, da Veronica, né, mas enfim. E eu gostei muito desse livro, eu adorei o jeito que a história foi contada e eu estou muito ansioso para ler a continuação. Eu amo essa coisa de explanação espacial em que você explora literalmente outros universos E você descobre novos planetas Novos povos, novas pessoas Ao mesmo tempo que eu fiquei muito ansioso Pro próximo livro, eu também fiquei com um certo pé atrás Porque eu gostei muito do como Que essa história aqui foi contada nesse livro. Eu já não sei se o que vai acontecer vai ser tão bom quanto o primeiro. Uma outra duologia que eu também comecei a ler em 2017 foi O Ceifador, que é do mesmo autor de Fragmentados, que eu também já li e tô esperando agora lançar os próximos livros de Fragmentados. E esse livro aqui também, eu estou muito ansioso, já saiu a capa do segundo livro, que é muito bonita. É um livro muito legal e que também tem essa vibe que você sente que tá tudo muito completo e que se pudesse acabar aqui, se o autor não quisesse mais escrever, Tava uma história perfeita porque a história, ela se fecha, mas ao mesmo tempo, lógico, ela deixa um gancho porque, né, tem que fazer dinheiro, então ele vai publicar mais um livro, mas, de qualquer forma, o livro em si, ele se encaminha pra ter um final, e no final rola um plot twist, que por sinal é muito bom. E o quinto, mas não menos é importante, e um dos melhores livros que eu li esse ano, eu acho que esse livro aqui, na né, verdade, tá no meu top 3. O livro é As 15 Primeiras Vidas de Harry August. Basicamente fala sobre um cara que ele vive pra sempre, só que não é um pra sempre, tipo, Edward Cullen, que ele fica, tipo, gerações enormes daqui pra frente. Ele nasce, vive, vive, vive, e quando ele morre, ele volta pro mesmo dia em que ele nasceu, só que com as memórias do dia, do, da vida anterior. Então ele vai acumulando conhecimento e... É muito bizarro, porque é um tipo de viagem no tempo um pouco diferente do conceito que a gente tem hoje em dia. Ao mesmo tempo que esse livro tem 450 páginas, parece que ele tem tipo 5 mil páginas. Porque são literalmente 11, não, são 15 vidas desse cara. Então são 15 vidas... São completamente diferentes, são 15 vidas que ele teve profissões diferentes Que ele teve o, o curso da vida dele foi diferente Se nos outros livros parece que tem tipo três livros dentro de uma Esse aqui parece que tem tipo uma saga de Harry Potter inteira Porque é muita coisa que acontece E enfim, são... Ai, muito bom Só, só li esse livro aqui, pelo amor de Deus né? Lembrei que existe iluminação Mas esses aqui foram os cinco melhores livros que eu li esse ano Com certeza daqui a tipo uma semana eu vou ter mudado de opinião Então... Só finge que esse vídeo aqui foi indicando livros muito bons que eu li esse ano. Os vídeos definitivos dos melhores livros do ano vão ser escolhidos por vocês. Então aqui na descrição vai ter um link para vocês irem lá no blog e votarem nos melhores livros que vocês leram esse ano. E só vale para os livros que foram lançados em 2017, então tem esse critério. E todo mundo que votar na enquete vai ter chances em dobro de ganhar os sorteios. No especial de Natal que vamos ter aqui durante esse mês Deixem aqui nos comentários quais foram os livros que vocês mais gostaram de ler Não se esqueçam de votarem lá na enquete E até o próximo vídeo do especial de Natal Tchau!